Esses são os amigos Tadim e Antenaldo. Preocupados com a violência, decidiram instalar rastreadores em seus carros. Tadim, que não entendia nada do assunto, percebeu após a instalação que para rastrear precisava enviar torpedos complexos, não existia monitoramento online, histórico de rastreamento, nem aplicativo para celular. Já o Antenaldo, que não abre mão da qualidade, encontrou a rastrear.club. Pagou um precinho bem bacana, tirou todas as dúvidas com o suporte e hoje segue feliz da vida. Antenaldo baixou o aplicativo para celular e agora consegue monitorar pela internet a sua moto, o carro da família e até o rastreador portátil da filha. Tudo isso sem pagar mensalidade. Seja para você ou para sua empresa, faça igual o Antenaldo. Venha para rastrear.club e tenha um rastreador de verdade sem pagar muito. Acesse rastrear.club e conheça a nossa exclusiva plataforma online para rastreador sem mensalidade. Afinal, com segurança não se brinca, né? rastrear.club